O que, que você faria no meu lugar? Você abriria mão do YouTube de tudo que você conquistou? Ou você abriria mão da medicina, que é algo muito mais estável, que você sabe que você vai ter uma carreira boa lá na frente? Mas foi a decisão que eu tomei na época, entendeu? Eu não tinha como escolher as duas coisas. Eu queria as duas coisas, mas eu tinha que escolher entre um e outro. E hey, aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. Bom, não tão gordinho mais, né? Galera, hoje eu vim aqui retornando com os vídeos do canal para contar uma história para vocês. Para você que me segue no Instagram, para você que ainda lembra de mim, viu que eu ainda não morri, né? Mas na verdade eu queria contar uma história para vocês entenderem o porquê do fim do canal. Mas para você entender, você tem que entender também como é que o canal começou. Vai fazer muito mais sentido. Então fica no vídeo, deixa seu like, deixa seu gostei, se inscreve. Nós estamos voltando com o canal agora, então a gente está nadando contra a corrente, literalmente, porque o algoritmo do YouTube vai bater pesado na gente. Afinal de contas, três anos e meio sem postar nada, mas estamos retornando. Tudo começou no ano de 2013, na época eu tinha 22 anos e tem uma história provavelmente que é muito parecida com a sua, com o Clash of Clans eu comprei um iPad, na época não tinha videogame, não tinha computador então a única coisa que eu tinha para poder passar meu tempo, para me divertir era jogar no, no iPad e aí olhando nos aplicativos um dos mais bem ranqueados, talvez o top 1 do ranking da loja da, da Apple era o Clash of Clans Eu pô vou baixar esse jogo pra ver como que é E aí eu comecei a jogar, me viciei rapidamente, assim como deve ter acontecido com vocês E aí eu falei, eu quero ficar mais forte no jogo, como é que eu faço? Fui procurar no YouTube, na época eu já estava meio viciado no YouTube, em 2013 o Minecraft estava bombando e tal então eu falei, ah, vou procurar alguma coisa aqui. No início, eu queria saber como que eu passava das fases dos Goblins. Inclusive, essa é uma das séries mais famosas aqui do canal, justamente porque todo mundo começa assim, começa a jogar, começa a querer passar as fases dos Goblins, porque ela dá um gold bom, né? Aí depois você começa a querer achar mais conteúdo. E aí onde você encontra? No YouTube. Na época só tinha conteúdo em inglês, tipo do Tiff Pat, do Godson. E aí eu comecei a consumir isso, comecei a ficar mais forte no jogo e pensei, bom, e se eu gravar um vídeo sobre isso? Né? afinal de contas eu posso ajudar a galera do meu clã, posso ajudar a comunidade do Clash porque na época eu tava bem viciado no, no Clash of Clans e eu já tinha um canal no YouTube também que onde eu gravava vlogs eu me inspirava bastante assim no Cauê Moura, no PC Siqueira da época e assim, eu já tinha um canal que tinha uns 2 mil inscritos então eu já tinha um, um certo conhecimento do YouTube porque eu gostava muito da plataforma, eu tinha um sonho de ter um canal e falei, ah... Vou tentar fazer um vídeo sobre esse joguinho aqui que eu tô viciado, afinal de contas é o único jogo que eu tô jogando. Nessa mesma época, eu já era bem gordinho, né, e eu morava na Bolívia. Eu mudei pra Bolívia pra poder fazer faculdade de medicina. Na época, tipo, muito tempo atrás, isso ainda não era é, popularizado no Brasil, então... É, eu fui pra lá, tava longe dos meus pais, longe dos meus amigos, tava só isolado no meio de um país que é pior do que o Brasil e tipo assim, a faculdade de medicina no começo eu tava de boa. Então eu conseguia jogar, conseguia produzir vídeo, conseguia passar meu tempo fazendo alguma coisa que eu achava produtivo na época. E assim, por que Gordin Clash? Né, afinal de contas, era algo que me representava, né? Eu já tinha o, a obesidade, né? Que me representava, e eu queria usar isso como um escudo também, porque no meu outro canal, o canal de vlogs, a galera ficava meio que martelando isso, falava ah, esse gordo aí, não sei o que, o tá, que, que ele tá falando? Ah, só é engraçado porque ele é gordo, e isso sempre me machucava, me incomodava, porque era algo que me relembrava toda a minha infância, toda a minha história com obesidade, me lembrava de todas as minhas frustrações, que eu vou contar um pouquinho mais pra frente, como que foi um pouquinho dessa época, então assim, me incomodava, então o que, que eu pensei? Se eu coloco isso logo de cara escancarado pra galera ninguém nunca vai poder usar essa arma contra mim né então eu basicamente escolhi uma forma de defesa algo que me representava que era obesidade e o clash of clans por isso que eu coloquei inclusive o nome do canal a url do canal era clash of clans gordinho ó se liga aqui ó essa é a placa de 100 mil inscritos a primeiro o primeiro modelo de placa de 100 mil inscritos ó essa daqui é rara velho essa daqui é muito rara mas está escrito clash of clans gordinho porque na hora de você pedir a placa você coloca lá a url eu pensei que era para colocar o url do, do canal e não e eu não pensei que era para ser o nome do canal mesmo, né? Que era Gordinho Clash, mas enfim. E foi basicamente daí que saiu esse nome, Gordinho Clash. Agora... Só para contar um pouquinho para vocês, contextualizar vocês a respeito dessa obesidade, né? Dessa coisa que sempre me incomodou, sempre me machucou, sempre foi muito frustrante para mim ser gordo. Mas que eu resolvi usar isso como uma certa arma, né? Uma certa um, um mecanismo de defesa para que a galera não pudesse usar isso contra mim. Só para vocês terem noção como é que é ser uma criança obesa nos anos 90, tá? É, pra você ter noção, ó? Quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, minha mãe me contou isso. Eu não lembro, mas minha mãe me contou isso, cara. Ela tava até com o olho lacrimejado quando ela me contou que tipo Assim, eu era uma criança normal, né, era um pouco até tímido, aí teve um dia que eu cheguei, tipo, animadão dentro do carro, nossa mãe, hoje a escola foi muito boa, aí ela perguntou, mas o que que aconteceu, meu filho, qual que foi a diferença do dia de hoje, ah não, porque trocaram meu apelido, pararam de me chamar de baleia assassina e começaram a me chamar de baleia africana, porque a baleia africana é mais forte, cara, olha a inocência da criança que gostou que trocou o apelido dela de baleia assassina pra africana, velho, enfim, é a inocência da criança, mas esses são esses pequenos, esses pequenos detalhes que vão mudando a maneira como você se comporta, vão mudando a sua mentalidade, vão mudando o seu psicológico e vai criando trauma na sua cabeça, sacou? Desde a terceira série do ensino fundamental, terceira, quarta série, eu devia ter uns 9, 10 anos, eu já tenho, por exemplo, colesterol alto. E que minha mãe fez exames de rotina em mim E apareceu isso E aí ela já começou a me levar Em nutricionista, em médico, em psicólogo E cada um me passava uma coisa Então, ah, você tem que fazer isso aí Eu fazia aquela dieta restritiva, tomava remédio E não, o remédio eu tomei mais pra frente Mas assim, nada dava resultado, cara Nunca nada era algo concreto Que me emagreci e que eu permanecia magro muitas Na maioria das vezes, inclusive Eu emagrecia um pouco E depois eu engordava e ficava mais gordo do que antes Se você tem uma história parecida com, com com a minha. Deixa aqui nos comentários para eu saber um pouco da história de vocês. É isso que eu quero fazer, cara, eu quero me conectar com vocês. Eu quero saber a história de vocês. Eu quero ler todos os comentários. Outra coisa, desde os 19 anos eu tenho hipertensão arterial, que é pressão alta, galera. Eu tenho desde os 19 anos. Com 19 anos eu já pesava mais de 110 quilos. Então, assim, eu tenho 1,73m, cara. Eu sou um cara relativamente baixo. Então, é algo que, tipo assim, além de ser uma alteração estética, era uma alteração fisiológica no, de saúde mesmo. Então, eu sempre tive um problema com isso. Agora, voltando um pouco para o YouTube de 2013, né? Quando eu comecei o canal, por exemplo, para você gravar a tela do celular, era um rolê. Tá? Porque eu não, eu não tinha Android, eu tinha um iPad e cara, pra gravar a tela de produtos da Apple naquela época, meu amigo, você tinha que fazer jailbreak E eu, caralho, o que, que é isso do jailbreak vai estragar meu iPad, era novinho, mas enfim, eu aprendi a fazer o jailbreak, aprendi a mexer no Photoshop Aprendi a fazer edição de vídeo, edição de imagem, a gravar e principalmente a ter desenvoltura de frente às câmeras Porque eu era um cara que já, tipo assim, já tinha problemas psicológicos, então... Pra mim falar de boa, de frente à câmera, era algo tipo assim, difícil, mano. Então, eu tive que aprender tudo do zero, né, tive que aprender a mexer com tudo. E foi assim que eu comecei os primeiros vídeos do canal, eu comecei aos poucos, comecei produzindo aos poucos, ainda fazia faculdade de medicina, né, então eu tinha que conciliar tudo isso, ainda dava tempo no começo da faculdade, era bem de boa, conseguia fazer os vídeos, conseguia ir pra, pra faculdade e até eu transferi a faculdade da Bolívia para o Brasil, eu fiz uma prova de transferência e passei na prova, o ano era, acho que era 2015 na época, quando eu vim para o Brasil aí as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, eu vim para o Brasil numa época onde eu já tinha muita aula prática, então a aula prática demanda muito mais atenção, demanda muito mais você estar tá ali presente e eu tenho um senso de responsabilidade desde aquela época muito grande com a, a medicina, então eu ficava assim, cara, como é que eu vou pedir para um paciente para ele emagrecer, para ele cuidar da saúde dele se eu estou nessa condição? Como é que eu vou faltar uma aula, como é que eu vou tirar uma nota ruim, sendo que a minha nota ruim hoje reflete a saúde de alguém amanhã? Então, cara, isso era uma pressão psicológica em mim gigante. Quando eu transferi, eu ainda perdi um ano de faculdade, né? porque tinha incompatibilidade das matérias entre a, a faculdade que eu tava com a faculdade que eu fui, então eu fiquei, para formar, eu gastei um ano a mais. E olha que eu nunca reprovei nenhuma matéria, sempre passei de primeira em todas. Por mais que isso me arrebentasse de ter que estudar, de ter que varar a noite, de ter que correr atrás, de ter que fazer vídeo e correr atrás de, de, de matéria, de, de... Enfim, era uma loucura, mano. Lá atrás, quando eu criei o canal, é, eu não tinha onde divulgar. Não existia lugar para você divulgar seu seus vídeos cara, então o que, que eu fazia? Eu fazia o vídeo e divulgava nos grupos do facebook, fazia spam nos grupos do facebook de clãs, né? então tinha lá, ah, tinha o Brasil tinha, eu ia lá no, no grupo do, do Brasil tinha, galera se liga nesse vídeo aí, e, e fazia isso em tipo dezenas de grupos de clãs, que tinha 20, 30 membros, aí eu pensei cara, e se eu criar meu próprio grupo? né Eu já tinha um canal, devia ter algum, alguns algumas centenas, talvez algum uns mil, dois mil inscritos de Clash of Clans, falei, ah, vou criar um grupo de Clash of Clans. Esse grupo de Clash of Clans foi tipo assim, foi onde eu consegui crescer no YouTube. Porque o Facebook na época, os grupos, era, era muita gente usando, era o um único lugar, era como se fosse um fórum onde a galera se encontrava. Então eu criei o grupo e o grupo se tornou o maior grupo de Clash of Clans do Brasil. Né? E coloquei lá meu nome no grupo, e como eu era moderador, os meus vídeos sempre ficavam no topo. E foi nesse grupo que revelou, por exemplo, uns caras que eu tenho certeza que vocês conhecem, por exemplo, o Bruno Playhard divulgava vídeos lá Depois ele veio criar o grupo dele, ficou gigante também Mas no início, o primeiro grupo foi esse O Gelli, que postava os desenhos dele, que ele fazia à mão Ele postava nesse grupo O Nery, o Bruno Clash E eu tenho certeza que a maioria dos youtubers Clashers Quando começou, divulgou alguma vez os vídeos nesse grupo Tenho certeza absoluta Afinal de contas, era o maior que tinha Era um dos mais movimentados que tinha você, que, Se você quisesse divulgar seu vídeo de Clash Você tinha que ir para esse grupo Não tinha outro lugar, sacou? Cara, a rotina de produção, depois que, eu, depois que eu vim pro Brasil, era algo assim, pesado, bem difícil. Por quê? Porque eu, eu tinha que jogar, eu tinha que jogar bem, eu tinha que estar tá acima é, da, da galera, porque senão, cara, você ia querer assistir um vídeo de um cara que é mais fraco que você? Não. Então eu tinha que estar tá sempre forte, então eu tinha que jogar muito, então eu tinha que gastar muito tempo jogando, tinha que gastar muito tempo Criando, tinha que gastar muito tempo editando, e só para você ter noção, os vídeos de sneak peek, por exemplo, eu tinha que perder uma noite de sono, porque os vídeos saíam de madrugada, as atualizações saíam de madrugada, e eu tinha que acordar de madrugada, gravar tudo, editar tudo, lançar o vídeo, para quando você acordar o vídeo já tá lá em primeira mão, e eu tinha que ir pra faculdade ainda, então eu emendava, eu gravava o vídeo de madrugada, nem dormia, já ia pra faculdade e continuava a vida, sacou? Isso era no meio da semana, velho, arrebentava comigo, mas eu tinha que fazer, porque vocês me cobravam e eu gostava de fazer, até que chegou um ponto onde eu não conseguia mais, eu tinha um pouco mais de 100 mil inscritos na época, e eu não conseguia mais fazer isso sozinho, eu já tava pensando em terminar o canal aí até onde eu encontrei o cara que tá editando esse vídeo, que é o Edu, cara, ele me ajudou a continuar o canal depois disso por muito tempo, era o cara que editava todos os vídeos do canal durante anos, por quê? Porque eu não tinha mais condição de, gra de gravar, criar e editar, porque a parte da edição, da renderização, de toda essa parte final do vídeo, eu não conseguia fazer sozinho, se eu fosse fazer sozinho eu ia gravar um vídeo por semana e olhe lá, né? então eu não conseguia fazer isso sozinho, se não fosse o Edu esse canal tinha terminado muito antes do que ele de fato terminou, então eu sou eternamente grato a você Edu Valeu Mano, tamo junto. Esse ritmo de produção de vídeo com a faculdade de medicina, cada dia mais difícil, que inclusive é uma característica do curso, o primeiro semestre é o mais fácil, o segundo é mais difícil que o primeiro, o terceiro é mais difícil que o segundo, o quarto é mais difícil que o terceiro e vai ficando cada vez mais difícil, eu sabia disso. Então eu pensava, cara, se já está difícil agora, imagina lá na frente. Né? então essa rotina foi ficando cada dia mais intensa, cada dia mais pesado, eu já sabia que eu tava todo fudido, então eu nem, sabia, eu nem queria saber da minha saúde mais, eu nem ia no médico, nem procurava saber, eu sabia que eu tava fudido eu tenho um problema de pele que chama psoríase né? que ele agrava muito com o estresse, agrava muito quando você tá muito gordão, então cara, eu tinha umas feridas atrás da orelha que eu coçava tanto, quem é meu amigo que me conhece pessoalmente e lembra dessa época, sabe eu coçava tanto, ficava na carne viva aqui é atrás da minha orelha e eu olhava meus dedos assim, tava velho, cheio de sangue de tanto que eu coçava, porque eu tava extremamente estressado, extremamente obeso, eu tava muito mal, eu tava morrendo, mano. E o pior, quanto mais eu ficava assim, mais eu engordava, porque eu ficava estressado, eu, como que eu compensava isso? Eu compensava na comida. Cara, eu cansei, eu cansei, sabe o que eu fazia de noite, de madrugada, mano, pra poder jogar, gravar, enfim, tava ali mexendo no computador? Eu pegava um litro de leite, eu é, misturava com, com assim até o leite ficar pretão, um litro, mano. Tomava aquilo e comia meio pacote de bolacha, aquela, aquelas rosquinhas Mabel de coco, sacou? Eu comia aquilo, velho, toda noite. Agora pensa como que eu ia ficar se eu continuasse naquele ritmo. E ficava nisso. Quando o canal tava indo bem, eu tava indo mal na faculdade. Quando eu tava, tinha que estudar pra faculdade, o canal começava a ter poucos vídeos e começava a ir mal. Quando eu fui para a Finlândia, por exemplo, eu fui reconhecido pela Supercell, foi algo, tipo assim, mágico na minha vida. Quem dos youtubers aí é, que foram para a Finlândia sabe qual é, como é o sentimento, os caras te tratam assim, como se fosse um... um não, velho, foi, foi muito incrível aquela viagem para mim, mas quando eu fui para lá, velho, eu tive que perder duas provas e tive que passar no semestre sem essas notas e, cara, foi uma, da, uma das fases mais difíceis na faculdade para mim mas valeu, com certeza, valeu muito a pena, mas velho, me fudeu total e quanto mais o tempo ia passando, além da faculdade ficar mais difícil cara, eu vou falar isso três mil vezes porque ela vai ficando mesmo cada vez mais difícil é porque você tem que entender que ela vai ficar mais difícil, tá? mas aí assim, o algoritmo do YouTube começou a valorizar aquela galera que produzia muitos vídeos tinha nego produzindo sete vídeos por dia cara, eu fazia 3 a 5 vídeos por semana e já tava me matando imagina, eu falei cara, como que eu vou fazer esse tanto de vídeo? De dois jogos, tirar leite de pedra. Eu tava enlouquecendo, mano. Entendeu? E eu tentei colocar outros jogos no canal, mas, velho, você sabe, vocês não aguentam. Vocês só querem saber de Clash of Clans e Clash Royale, até hoje. Agora tem o Brawl Stars, né? Mas, enfim, na época era só esses dois. Tava tirando leite de pedra, tava enlouquecendo, cara. Já não tinha mais o que eu falar. E aí, depois de um tempo, eu fui perdendo o tesão, velho. Fui perdendo a vontade de gravar. Fui perdendo aquele brilho no olho. Fui perdendo a minha conexão com vocês. E fui perdendo aquilo porque eu, porque eu pensava que vocês eram apenas números. Então eu não lia mais comentários, eu não queria saber o que vocês queriam assistir e eu fazia só aquilo porque eu tinha que fazer e, cara, isso é completamente insustentável. Quando eu paro pra olhar hoje e eu vejo que as séries que mais tem visualização e que a galera mais curtia e que mais pede até hoje era qual? Qual que você lembra? Vê aí na sua cabeça qual você lembra a série do canal que você mais curtia, que você mais assistia. Ou era Começando Uma Vila do Zero ou detonando os goblins, detonando os goblins depois que você passa de todas as fases, você já esquece ela, mas começando uma Vila do Zero era a série que a galera mais curtia, que mais pedia, então assim, por quê? Porque ajudava vocês, porque eu me conectava com vocês, porque vocês assimilavam aquilo, vocês criavam um vínculo comigo e era isso que eu perdi, entendeu? Eu perdi isso no canal, eu tava fazendo só zoeira, e aquilo já não, sei lá velho, aquilo lá não, não preenchia o meu coração mais aí o canal começou a ir mal, depois de um tempo, e a minha saúde mental e física, começou a ficar assim, mais pior do possível, eu estava muito mal, muito mal mesmo, fisicamente, psicologicamente mal, era uma decisão muito maior do que medicina e YouTube, era uma decisão que pra mim, hoje eu vejo, era quase viver ou morrer, mano, literalmente hoje, eu tô com 29 anos, eu vejo que se eu tivesse continuado naquele ritmo, eu provavelmente hoje estaria com muitos problemas de saúde, muitos, e alguns deles irreversíveis. Agora eu quero que você me responda com sinceridade. Se você puder colocar nos comentários, eu agradeceria muito, porque eu quero saber a opinião sua, de verdade. O que, que você faria no meu lugar? Você abriria mão do YouTube de tudo que você conquistou, de todo o reconhecimento, de todo o prestígio e de tudo aquilo que você construiu com as suas próprias mãos, mas que ao mesmo tempo é extremamente instável e você não consegue ver o dia de amanhã? Ou você abriria mão da medicina que é algo muito mais estável, que você sabe que você vai ter uma carreira boa lá na frente, que toda a sua família coloca expectativas altíssimas em cima de você, não só a família, mas a própria sociedade também, coloca expectativas grandes em cima de você, todo investimento financeiro que você faz ao longo do tempo. Sabe, eu não me arrependo da minha decisão. Eu não me arrependo dela. No entanto, é algo muito individual. A minha resposta talvez não seja a sua, mas foi a decisão que eu tomei na época, entendeu? Eu não tinha como, escolher as duas coisas, eu queria as duas coisas, mas eu tinha que escolher entre um e outro essa foi a decisão que eu tomei, mas eu realmente quero saber qual a decisão que você tomaria no meu lugar você acha que eu fui certo, você acha que eu fui errado, deixa aqui nos comentários que eu quero ver os comentários de vocês eu vou ler todos, pra você ter noção como eu nunca quis parar, eu nunca consegui gravar um vídeo de adeus eu nunca consegui fazer um vídeo assim, olha, esse aqui é o fim do canal Inclusive tem vídeos que eu nunca lancei, porque eu gravava uns vídeos no fim da semana para ir lançando ao longo da semana Esses vídeos que estavam que prontos, eles nunca foram lançados Tá pronto, tá lá no, no Google Drive e tipo assim, eu nunca consegui falar tchau E por, por isso, por eu nunca conseguir falar tchau, essa era uma ferida que estava assim sangrante no meu peito durante anos Tava, tava assim, era muito, era muito sensível para mim, eu não conseguia falar de YouTube com os meus amigos a galera vinha e fala, ó, oh, seu gordinho Clash, ah, oh, tá, tá, não sei o quê. Eu, eu começava a querer chorar. Porque era uma ferida, era uma coisa muito íntima minha. Era uma dor no meu peito de eu ter largado aquilo que eu construí. Cara, esse canal é como se fosse um bebê pra mim. Essa é meu filho, cara. Eu amo isso daqui. Então eu nunca quis parar. Só que eu tive que parar, eu tive que decidir entre um e outro. Eu sabia que no fundo não era um adeus, era um até logo. No fundo, no fundo, eu, eu sempre quis voltar. E é por isso que eu tô aqui agora. Eu tô voltando exatamente por isso. Não é para dizer adeus, eu sabia que era só um até logo. Foi só depois de anos, depois que eu emagreci. Eu vou contar essa história para vocês no próximo vídeo. Depois que eu fiquei mais forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. Depois que eu entendi que tudo isso que eu passei, na verdade eu tenho que me orgulhar de tudo. Eu tenho que me orgulhar de onde eu vim, de tudo que eu passei e de todas as lições que eu, que eu aprendi durante esse tempo. É isso que eu quero passar para vocês agora, eu posso ajudar vocês. Essa minha versão 2.0, ela vai ser uma pessoa melhor para poder ajudar as vo a você ser melhor. Mas o mais importante é que eu perdi algo que me limitava. Algo que eu tinha muito medo, que era o julgamento dos outros. O julgamento dos outros médicos, que vão me chamar de louco. O julgamento das pessoas, que vão falar que eu tô indo pelo lado errado. O seu julgamento que você já fez, se você chegou até esse ponto, você já me julgou, tanto positivamente quanto negativamente, eu não sei, só que eu perdi esse medo, e eu ganhei outra coisa, que foi aquele brilho no olhar, o mesmo brilho no olhar de 2013, quando eu construí isso daqui do zero, quando ninguém acreditava em mim, eu construí o canal, eu investi meu tempo e minha vida nisso, e é isso que eu quero fazer agora, eu quero voltar, quero voltar com tudo, quero nadar contra a maré, e quero mostrar para você tudo aquilo que eu conquistei, eu posso passar um pouco disso para você. Então eu conto com você para me ajudar nessa retomada. Deixa seu like, se inscreve, quer conversar comigo, quer me contar a sua história? Você pode me mandar mensagem no Instagram, eu tô respondendo todo mundo por lá. A gente vai se unir, nós vamos criar uma comunidade de novo e a gente vai enfrentar esse desafio juntos. Muito obrigado se você assistiu até aqui, desculpe se o vídeo ficou longo mas era realmente importante vocês entenderem a história do Gordinho Clash. No próximo vídeo eu quero falar um pouco das lições que eu aprendi e principalmente de como eu emagreci e toda a história que eu vivi desses últimos três anos até hoje. Falou, galera, e até a próxima. Você sabe o finalzinho. Tamo junto!